Tá ok, tá ok. Tá ok, tá ok, tá ok. Sabe por que eu tô aqui? Pois meu maior desejo é lutar contra o comunismo e mostrar o que vejo. Vocês acabam com o futuro das nossas crianças. Mas Bolsonaro, acredite, é nossa esperança. Não vem me rotular Não sou fascista, fala direito Me respeita se tu quer respeito Vou te mostrar que ninguém faz minha cabeça Eu sou brasileira e é Bolsonaro na cabeça Eu quero que o PT vá com os urubu Visitar o seu guru lá na cadeia Vá pra Cuba que pariu Aonde já se viu o um cara da cadeia nosso Brasil Quero que o PT Vá com o Zurubu Visitar o seu guru meu Lá na cadeia Vá da pra Cuba que pariu Aonde já se viu Um cara da Essa cadeia governar é é nosso Brasil Sabe por que eu tô aqui? Pois meu maior desejo É lutar contra o comunismo E mostrar o que vejo Vocês acabam com o futuro Das nossas crianças Mas Bolsonaro acredite É nossa esperança Fala direito, me respeita Se tu quer respeito Vou te mostrar que ninguém faz minha cabeça Eu sou brasileiro e é Bolsonaro na cabeça Eu quero que o PT vá com o urubu, Visitar o seu guru lá na cadeia Vá pra Cuba que pariu Aonde já se viu Um cara da cadeia gober Que pariu, aonde já se viu. Eu quero Bolsonaro, presidente do Brasil. É kkkk. <risos> tá ok, tá ok. <risos> Brasil acima de tudo, e Deus acima de tudo.